Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juliane e se você clicou nesse vídeo hoje, deseja informações sobre o método home office lucrativo. Se você quer saber se esse curso realmente vai te ensinar a trabalhar aí de maneiras rápidas né, eficientes para você estar tá realmente conseguindo ganhar dinheiro pela internet... Me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou estar te passando todas as informações sobre esse método. Eu também quero dar uma dica e um alerta muito, muito importante para vocês aprenderem a não cair em golpes aqui, tá bom? E eu peço também que se esse vídeo te ajudar, for útil para você no final, quando você assistir tudo... Deixa o seu curtir, compartilha com quem precisa dessa informação Porque assim a gente consegue atingir mais pessoas, tá? Pessoal, devido a essa pandemia, muitas pessoas perderam o emprego Muitas pessoas tiveram suas cargas é, de horas reduzidas, né? E aumentou muito a procura por trabalhos de renda online, né? Trabalhos ali que você pode fazer virtualmente para estar tá ganhando dinheiro Seja para ser sua renda de fonte principal Ou para ser uma renda extra aí nas suas horas vagas. Né? porque muitas pessoas também tiveram seus salários reduzidos e as portas de emprego estão muito fechadas, né? Hoje em dia muitos comércios aí faliram, empresas faliram, então realmente para conseguir emprego hoje em dia em meio a essa pandemia está muito difícil. E muitas pessoas estão procurando essas formas, né? E existem ótimos cursos no mercado que realmente ensinam, né? Como você pode estar trabalhando é, na internet. Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento em informática. Mesmo que você seja leigo no assunto. E eu vou estar explicando aqui pra vocês... Um deles que é o método home office lucrativo, tá? Vou falar alguns pontos positivos aí dele e também dar alguns alertas aí para vocês não caírem em golpes, tá? Primeiramente, pessoal, o, o que é que ele vai te ensinar? Ele vai te ensinar a fazer trabalhos para grandes empresas virtuais, né? Como Google, Netflix, Facebook... UOL, é, Globo.com, várias empresas aí que acabam precisando de pessoas que avaliem sites, é, responda formulários para elas corrija formulários que outras pessoas preencheram é, você precisa avaliar ali as mídias delas, responder e-mail para elas, ter um suporte aí, e elas contratam pessoas online, e o curso o método home office lucrativo vai te ensinar a como você se cadastra nas, nessas empresas vai te ensinar também como é o trabalho que você precisa fazer por exemplo, o avaliador de mídias ele te ensina lá o que, que você faz para avaliar mídias, ele vai te dar o passo a passo quais são as empresas que precisam desse trabalho, como você se cadastra nessas empresas, então realmente é um curso muito completo, tá ele vai te ensinar várias formas aí, tem também a forma de você responder e-mail de suporte tem você é, responder formulários, traduzir textos ele vai te ensinar também como você traduz, né? ali as páginas para você fazer essa tradução automática não precisa você saber outro idioma então realmente, hoje em Hoje em dia, para quem quer trabalhar na internet com renda online, esse é o melhor método tá que tá existindo aí e muitas pessoas estão conseguindo ter resultados. Você vai receber, pessoal, pelo trabalho que você fizer, tá? Então, o valor aí varia entre 40 a 180 diários. E tem alunos que já estão conseguindo faturar mais de 4 mil por mês. Imagina aí, você no conforto da sua casa, fazendo serviço na hora que você quiser. Pode ser de madrugada, de noite, de dia, Não interessa para as empresas. O que interessa é você entregar o serviço pronto, né? E muito fácil. Não precisa ter nenhum conhecimento extra. Não precisa de faculdade. Não precisa ter muito acesso aí, muita informação a computador, curso de informática, essas coisas, não precisa, porque o método home office vai estar te ensinando tudo passo a passo. Também é muito importante, pessoal, falar que ele tem um, um suporte, um grupo de suporte no WhatsApp, muito completo com todos os alunos, tá? E o curso é muito fácil de você entender, muito fácil de você aprender lá. Mas mesmo que você tenha alguma dúvida que pode ser que você tenha, é normal, o suporte tá lá a todo momento pra te ajudar, pra te auxiliar. Então, esse é um diferencial muito grande, porque muitos cursos que vendem não tem suporte nenhum. E aí, se você tem alguma dúvida, você fica na mão. E isso é muito importante você pesquisar se tem suporte e o método home office lucrativo tem, tá? ele tem vários bônus também que ele vai te dar lá com você aderindo ao método mas o mais interessante que eu achei é um curso online de inglês ele vai te dar aí pelo menos um inglês básico para você ter noção aí né é muito importante hoje a gente tá por dentro do inglês não precisa falar mas pelo menos entender algumas palavras né porque já vai aí te dar de te deixar um passo à frente de outros concorrentes do mercado tá então essa é a meu vídeo pra vocês, pessoal, realmente o método vale muito a pena a minha orientação pra vocês é, assista tudo até o final, antes de começar a se cadastrar, tá? Nas empresas porque pode ser que você tenha alguma informação muito importante lá na última aula, que às vezes você não assistiu, na ansiedade aí acabou se cadastrando no meio do caminho e pode ser que você não tenha resultado por conta disso, tá? Então assista o curso até o final, faça todo certinho o método e aí sim você pode começar a se cadastrar e ganhar muito muito dinheiro tá bom é, eu a dica é um alerta muito importante pessoal infelizmente existem muitas pessoas mais intencionadas né aqui na internet que estão aplicando golpes né fazendo sites falsos vendendo o método home office falso então eles usam ali sites para tá roubando seus dados clonando seu cartão você cai no golpe do boleto né que você paga o boleto o dinheiro vai para conta deles você não recebe nada então é muito importante que se você for comprar o método home office você compra pelo site oficial do produtor, tá? Se você não sabe qual é, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Vocês podem comprar com total segurança de que já confirmando o pagamento lá, vai receber tudo certinho pro seu e-mail e você vai poder acessar as aulas, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você também é aluno do método home office, Deixa aqui pra gente seus comentários Porque seu comentário pode ajudar outra pessoa Ou se você ainda tem alguma dúvida Deixa aqui também Quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo todos vocês